Meu nome é Antônio, eu sou engenheiro eletricista na AC Engenharia Elétrica. Meu nome é Renata Bonini Pardo. Eu estou aqui representando o Café Dona Santina, que no caso é minha mãe. Então, por isso mesmo, eu represento uma microempresa de estrutura familiar. Estamos com a empresa há cinco anos, né? Focado no setor do agronegócio, é, em sistemas de irrigação, bombeamento de água. Somos atendidos pelo SEBRAE de Marília. Nós somos atendidos pelo Sebrae de Marília e dali nós já participamos, o meu irmão participou do é, Empretec e nós, eu mesma, participei em dois ALI. Para a gente é uma felicidade imensa estar aqui compondo é, esse stand. É, eu, particularmente, nunca imaginei de estar numa feira tão grande como essa. É, e a experiência é muito valiosa. Hoje tivemos é, vários clientes visitando o nosso stand, no qual podemos compartilhar informações, falar um pouco mais dos nossos produtos. Essa experiência né, oferecida pelo Sebrae ela inaugura duas coisas, é a minha primeira vez na AgriShow e a primeira vez do Café Dona Santina dentro de um evento imenso, de divulgação imensa, me permitindo mesmo a oportunidade tanto de reconhecernos como parte de um processo em desenvolvimento, mas que já tem sua maturidade, e entrar em contato com os consumidores, confirmando a necessidade que eles nos mostraram nessas bebidinhas de café aqui, a de encontrar uma marca na qual eles possam realmente confiar. Conversando com o dono, com o dono que é torrefador, produtor. E com certeza vai gerar bons negócios para a gente aí no futuro. Então para a nossa empresa. É muito gratificante. E nós, sem dúvida, eu agradeço pela minha família essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada.